Pode ser qualquer um dos dois, velho. Então vamos lá. De... Ai, caralho! Ai! Bom, vamos lá. É... Eu preciso de. Uma sacolinha. Cavidade.